O rato já começou aprontando, né, rato? Bom, fala aí, galerinha, beleza? Que é o Factor, né, no caso. Estou aqui para mais um vídeo. Eu sei que eu estou demorando muito para fazer o vídeo, mas eu estou tentando pegar umas ideias, entendeu? Né, rato? Bom, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje... Bom, eu, pra começar, eu vou dar um... uns créditos ao Tio Sam. Que eu peguei essa ideia dele. Enfim. Tem uma... uma criança no youtube né rato que é no caso Buds for Buddies que ela maltrata gatos e cachorros rato, é hora de atacar filho. é hora de atacar, vem é aqui vem é aqui perto carai enfim que ela faz é, ela faz vídeo de gacha né de gacha live. bom eu já não sou muito fã de, de gacha por, por muitas pessoas fazerem coisas mais 18 naquilo naquele jogo. O rato volta aqui Viu? Volta pra caixa, rato Volta pra caixa Peraí, deixou Aí Bom E ela aproveita esses é, Que ela anima bem Pra fazer vídeo de Maltratando animais No caixa Mano, isso é completamente doentio E olha que era uma, ela é uma criança E é gringa O que é que você gringo? O que é que você gringo? Errado. bom, se ela, se ela querer maltratar esse meu animalzinho aqui, esse fofinho, esse, esse gordinho lindo aqui e dá uma dentada forte viu esse ratinho, esse ratinho não, um hamster né? Ai, cuti -cuti. O ratinho cuti -cuti. e até tem umas marcas aqui ó, que é essa daqui, não tá aparecendo porque é, o meu senhor lá é, é uma bosta e não, não foca mas aqui, ó, mais ou menos. Deixa eu ver. É aqui. Mano, o dente dele afundou até o osso. Até meu osso, cara. Sem sim, brincadeira. Eu não tenho fotos porque naquela hora tava sangrando muito esse meu dedo. É porque minha pele é frágil. né Mas afundou até o osso. Imagina uma criança. Afunda até o.. Quebra até o osso tá, de dentro, né? Né, seu lá pronto. Que tem que um, até aí o meu e-mail, filho. Bom, enfim, deixa eu ver. Aí. A tia tá fazendo aí, Raquel. Mas eu achei Bom Achei uns vídeos aqui, não um dela. dela Aí sim, ó O Yami aqui não tá certo Torturando Buds por Buddies Ainda bem Essa gacha turbo mata os animais Pior que é mesmo, maltrata animais mesmo E não na vida real Aqui ó, Dogs and Cats versus Me Peraí, deixa eu ver o trailer Ah, foda-se esse trailer Que é uma bosta o que, que é isso aqui? Ah, tá, o tio sano falou isso no, no outro vídeo, né, que é do Rafael Pires, animações, que eu descobri o nome dele. Ufa! Aí está. Destroy Buds for Buds, Guttling. Bom, Rafael mata Buds for Buds. Ainda bem que estão matando a Buds for Buds, porque puta que pariu, né, meu amigo? nesse até gringos ah não, esse vídeo aqui dela sacudindo o cachorro é demais ela, ela pede pra ser destruída ser aniquilada ser aniquilada deve que uma arma no um motife um aqui pra, pra matar ela Cadê? ah, esqueci é esse rato aqui que afunda o dente até na alma O que, que é essa porra de rei? Just toys. Não é brinquedo, filha da puta. Hum, cachorro não é brinquedo, filha da puta. Ainda mais gato. Gato se fazer assim, ó. Fica é, é a minha pele, vai. Fica se, se eu bater nele é assim, ó. Ele faz assim, ó. Tipo, sai sangue até. Eu não tenho gato, mas eu tenho provas que... Meu sobrinho já foi arranhado por gatos, entendeu? E era, era o gato dele, era o próprio gato dele. Ah, que é o Cory. Mas o Cory não, não fez ver dessa, dessa filha da puta. Bom, esse aqui é um vídeo curto, né? No caso. É um vídeo curto. E falando sobre a minha opinião. Que a BuzzBuddy deve ser banida por IP. Vocês não sabem o que é banida por IP? É basicamente assim, ai meu olho Não, não é nada disso, é... É meu olho que tá doendo aqui Porque acabou de entrar um... Um... um de um pó assim. Ai! Bom... Banida por IP é banida Por endereço Tipo vai... Vou... falar um endereço aleatório Se eu for banida, se eu for banido no... Não tem como mais eu fazer é, Criar conta no Youtube Tipo, não tem como nem conversar no, no chat do Youtube Chat, comentário no Youtube, né Não tem como nem criar o canal No caso, também Não tem como fazer nada Só ver vídeo Não tem como dar like, nem dislike Então é isso, o que, que é Bane Youtube Bom, esse aqui foi um vídeo Curto, né, como vocês já sabem É um, curto, é um vídeo bem curtinho, mas ok Espero que, ban, que o YouTube bane ela por IP Porque essa filha da puta tá passando dos limites Todas essas pessoas aqui ó Que tão, tão torturando a Bans for Bunny Tá certo, tá certo Pra mim tacava fogo Pra mim eu pegava pedra assim filho dessa com essa porra que é uma pedra Jogasse, foda-se Pegasse o que? Esse controle remoto aqui da... Pegar... Okay, cadê? Essas pilhas aqui da, da Panasonic Que dá choque nela, foda-se Pegava, pegava ela, atacava no um rio... Você sabe, eu sei de minhas torturas, né? Tô com Nossa, caralho, minha edição tá boa. Jogava ela no inferno, né? Que é não caiu no um fogo. Qual outra tortura? Esmagada, sei lá, triturada, sei lá. Vocês podem fazer o que quiser, que eu não tenho nada a ver com isso. Já dizia... Não, não sei o que. A é... Northville, Belle is Lost. Não sei se tá certo se é meio inglês, mas que significa eu não tenho nada a ver com isso que é isso <risos> por favor aí se inscreve e dá like por favor para me ajudar muito a chegar a porra do do, do do um, um milhão não caralho é, mil inscritos que mano minha vida tá difícil né compartilhe me dê cinco inscritos E é isso fala ah tu dá tchau aí, filho da puta.